Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago mais um vídeo da minha série de vídeos de distorções de pensamento Hoje eu vou falar de raciocínio emocional Então se você tem interesse em saber o que é essa distorção de pensamento para ver se você se encaixa ou se alguém que você conhece se encaixa fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá! O que é essa distorção de pensamento chamada raciocínio emocional? é quando você interpreta o que você sente como, como se fosse realidade. E eu vou dar alguns exemplos aqui para ver se você entende um pouquinho melhor, para ver se você se encaixa em uma dessas situações ou outras diversas. Por exemplo, quando você às vezes se sente um fracasso em algo e por causa desse sentimento você conclui que você é um fracasso. Ou quando você sente preguiça em realizar, por exemplo, atividade física, e por causa desse sentimento de preguiça, você conclui que você não serve para fazer atividade física. Ou quando você se sente mal por organizar alguma coisa, por exemplo, um armário, ou um guarda-roupa ou a sua mesa de trabalho. E por causa desse sentimento, você simplesmente não faz, você simplesmente não organiza aquilo que você precisa organizar. Então, Ou seja, você conclui que aquele sentimento que você está sentindo condiz com a realidade e com isso você não age, isso impede você de tomar ações. Então essa é a distorção de pensamento chamada raciocínio emocional. Mas antes de falar sobre a distorção, eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui para te explicar sobre o modo como você pensa e o modo como você sente. Então, existe um mundo com fatores neutros, vou dar alguns exemplos, por exemplo, um olhar de uma pessoa no seu trabalho é só um olhar, um acidente que tenha acontecido, por exemplo, de carro com você ou com uma pessoa que você conheça ou com uma pessoa da TV é um acidente, ou a conquista de um objetivo, seja um objetivo que você conquistou ou alguém que você goste que conquistou esse objetivo. Então, esses fatores do mundo eles são neutros, eles não têm valência positiva ou valência negativa. O que acontece? Esses valores do mundo eles entram na sua mente através do seu pensamento. Então, você recebe aquelas informações, você faz uma interpretação daquelas informações do mundo através do seu diálogo interno, e a partir daí é que você passa a dar a valência positiva ou negativa. Por exemplo, o olhar daquela pessoa do trabalho, você pode dar uma valência ruim, como se aquela pessoa estivesse te julgando, como se aquela pessoa estivesse brava com você. Ou o acidente de carro, por exemplo, isso pode fazer com que você dê uma valência tão negativa para aquele acidente, ou seja, você acha isso tão ruim, que com isso você passa a ter fobia de direção, com isso você não quer mais entrar num carro, você prefere fazer todas as outras coisas a pé, enfim, você tem fobia de entrar num carro ou você precisa tomar remédio para entrar num carro e a, a conquista de um objetivo você pode dar uma interpretação de que ah, isso é só sorte eu só consegui por sorte ou ah isso é apenas nada mais do que minha obrigação ter feito isso você pode pensar isso e mas se por exemplo outra pessoa passar pela mesma situação que você talvez as interpretações que ela dê sejam diferentes então, ou seja, quem dá a valência para as coisas externas somos nós. E cada um tem a sua própria valência, cada um tem a sua própria interpretação. A interpretação ela é única e individual. A interpretação ela diz respeito a como essas informações batem aqui na nossa mente inconsciente e baseado em todas as nossas experiências, baseado em tudo que a gente aprendeu com a nossa família, com as pessoas que conviveram com a gente você dá a interpretação positiva, negativa ou neutra. Por exemplo, acidente de avião. Tem pessoas que veem acidentes de avião e com isso elas passam a não querer mais voar. Porque para elas isso é muito forte, elas deram uma valência muito negativa para esse acidente de avião. E elas não querem mais voar, não querem mais fazer viagens de avião. Então essa é a forma como você pensa Sente baseada nas informações que você recebe do mundo e baseado no, na interpretação que você dá. E aí, como é que funciona? Se você tem uma interpretação correta dos fatos, você tem uma reação, ou uma sensação, ou um sentimento normal e comum. Agora, se você tem uma interpretação de forma de distorção de pensamento, o que vai acontecer? você vai ter uma reação, um sentimento exagerado e se você tem a distorção de raciocínio emocional, aquilo vai acabar com o seu dia, aquilo vai gerir todas as suas ações e todo o seu dia. Por exemplo, é normal você ficar com raiva quando alguém te fecha no trânsito. É muito normal você ficar com raiva, mas o que não é normal é você levar essa intensidade a uma coisa tão elevada que a partir desse evento de alguém te fechar no trânsito, você desconta isso no resto do seu dia. O seu dia fica péssimo. Por quê? Porque você deu uma valência tão grande, ou seja, você interpretou aquilo que estava chegando de uma forma tão intensa que isso alterou os seus sentimentos e acabou o resto do dia. Você tem um raciocínio emocional e aí você... Pensa que aquilo, aquela raiva que você sentiu em alguém te fechando no trânsito foi intensa demais e isso você levou para o resto do seu dia. É normal você se preocupar com uma situação futura. É muito normal você ter essa preocupação. O que não é normal é que isso te impeça de fazer coisas futuras por conta dessa interpretação. Entenderam sobre como você recebe a informação do mundo, como você interpreta e como você se sente? Então eu precisava ter te falado isso antes de falar da distorção em si, que é o raciocínio emocional, que é basear todas as suas ações no que você sente. Então quando você se sente um fracasso, você espera ter sensações e sentimentos de se sentir bem para que você haja naquilo, por exemplo, uma apresentação. Você se sente um fracasso em apresentações E você espera estar bem para você apresentar Ou quando você tem preguiça de fazer uma atividade física Ou de organizar alguma coisa Você espera sentir a vontade para que você faça você, Quando você espera sentir algo Você está tendo um raciocínio emocional Ou seja, você está se baseando nos seus sentimentos E é normal você ter sentimentos ruins em relação às coisas O que não é normal é você deixar que isso te domine Por exemplo não sei se você tem esse tipo de pensamento, mas tem pessoas que não gostam de acordar cedo para ir trabalhar. Quando você tem esse pensamento e você levanta, faz parte, é normal, porque as pessoas que têm a compreensão correta das coisas, o que elas fazem, ela tem esse pensamento, ai ah, não queria levantar, mas elas falam ok, mas eu vou levantar porque eu gosto do que eu faço, ou porque eu tenho que pagar minhas contas, enfim tem que tem que, tem que trabalhar. Mas as pessoas que tem o um raciocínio emocional, que tem essa distorção de pensamento, elas se sentem mal por ter que levantar cedo, e com isso elas não levantam, com isso elas ficam na cama e o dia inteiro, ou por mais horas, e inventam uma desculpa no trabalho, e não vai trabalhar, ou não vai pra aula, enfim. Certo? Como vocês aprenderam lá, no, no, no começo do vídeo que eu falei sobre como você pensa versus como você sente O que você sente é baseado na interpretação que você dá para aquilo que você está no mundo O que eu quero dizer? Você se sentir mal por acordar cedo é uma coisa normal O que não é normal é você ficar na cama Então a questão é, enfrente isso Perceba que você está com uma distorção de pensamento De raciocinar emocionalmente De basear as suas ações no que você sente Então o que acontece quando você vai organizar o seu armário, o seu guarda-roupa? A sua mente, ela pensa nas piores possibilidades. Então, ela pensa no tempo que vai levar, ela pensa no trabalho que vai dar, ela, porque ela colocou um trabalho muito pesado para você. Ela colocou aquilo como se fosse muito tenso. Ah, você vai ficar o dia inteiro, você vai perder muito tempo. Tudo isso que está vindo aqui de exemplo, são pensamentos que podem vir. Vai dar muito trabalho, vai levar muito tempo, você vai gastar o dia inteiro, você vai ficar cansada, cansado. Então ela te dá todos esses pensamentos e com isso você gera aquele sentimento de ah, depois eu faço. E aí isso... Vai adiando e você não organiza nem guarda-roupa, nem armário, nem mesa de trabalho. Entende? Então como lidar com esse tipo de distorção de pensamento? A primeira coisa que você precisa fazer é identificar qual o pensamento que está gerando esse sentimento. Você pode achar aí que você é diferente e que não tem nenhum pensamento, mas existe sim um pensamento que gera esse sentimento. Às vezes ele está muito escondido, às vezes ele é muito rápido. E ele é tão rápido que você não consegue perceber que ele passou pela sua mente. Porque ele pode passar em forma de palavras, pode ter um diálogo com você, ele pode passar em, em forma de imagem. Então você pode ver, por exemplo, se vamos dar o exemplo do guarda-roupa ou do armário, você pode ver aquela bagunça gigantesca, muito maior do que realmente está. E aí, com isso, isso gera o sentimento de não vou organizar, o sentimento de preguiça. Ou quando você vai fazer atividade física, sua mente ela coloca as piores possibilidades. A academia vai estar tá cheia, ou se você faz atividade na rua, vai chover, ou tá frio, ou ah, tem que levantar cedo. Então, ela coloca as piores possibilidades de pensamentos com isso você gera o sentimento da preguiça, de não querer ir e tudo mais. Então entende, a primeira coisa é questionar quais são os pensamentos que estão por trás. Depois que você entender qual é o pensamento que está por trás, você vai fazer o seguinte, você vai começar a rebater este pensamento. Vou dar o exemplo do guarda-roupa ou do armário que você precisa organizar. A sua mente veio com, por exemplo, um pensamento assim. Ah, vai dar muito trabalho. Como é que você rebate esse pensamento? A primeira coisa é se perguntar. Tá, ah, mas como é que eu sei que vai dar muito trabalho se eu nem comecei? Primeira coisa, por mais que você tenha organizado outras vezes, você não começou ainda, você não sabe se vai dar muito trabalho. Primeira pergunta, pode ser. Ou pode ser que você faça uma outra pergunta pra você. Mas quem disse que eu tenho que organizar o guarda-roupa inteiro ou o armário inteiro? Eu posso começar por uma parte. E aí você começa com uma gaveta, ou você começa com uma porta do armário, ou você começa com uma prateleira. E aí você vai aos poucos, assim como a atividade física. Quem disse que eu tenho que fazer 30, 40, 50, uma hora de atividade? Eu posso fazer 10, tá tudo certo. Aí você faz 10, no dia seguinte você faz 10, aí começa a ficar normal pra você. e Depois você passa a fazer 15, 20, entende? Você precisa começar a rebater esse pensamento. Outra forma de você rebater o pensamento da organização, por exemplo, é você falar assim, ó, tá, mas se eu adiar mais uma vez, será que não pode ficar pior? Não é melhor eu começar agora? Entende, você tem que, não sei qual, qual é a frase que fez mais sentido para você, talvez eu tenha que falar todas, até você não ter mais a, o seu pensamento falando assim, ah, mas eu não quero organizar. Até ele parar de dar objeções para aquela atividade, às vezes você tem que fazer uma negociação com a sua mente. Ou então, ao invés de fazer tudo isso, você enfrentar esse sentimento. Então, se você está com uma preguiça de ir para fazer uma atividade física, levanta e vai. Ou se você está com uma preguiça de organizar alguma coisa, levanta e vai. Ou se, por exemplo, você está se sentindo com raiva, você está se sentindo triste por algo, simplesmente muda e faz outra coisa, faz uma atividade que te distraia daquilo, ou vai ligar para alguém, vai conversar com alguém, vai assistir um vídeo, vai fazer alguma coisa que vai te tirar daquele pensamento que era ruim ou daquela sensação que era ruim, porque às vezes você não sabe qual é o pensamento, né? você não consegue identificar. Então, ao invés de ficar tentando identificar o pensamento, de repente combata o sentimento. Existem algumas técnicas que a gente ensina em consultório, em treinamentos, para te ajudar a enfrentar essa sensação ou esse pensamento. Esses vídeos de distorção de pensamento que eu já fiz até agora, então tem vários aqui, eu vou colocar para você alguns cards para você poder acompanhar, já tem algumas dicas de como você enfrentar um pensamento, de como você enfrentar uma sensação. Então se você perdeu algum vídeo, assiste ele, tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido pra você. Eu espero que eu possa ter contribuído pra que você melhore um pouco em relação ao seu raciocínio emocional e passe a realmente observar o que você pensa antes de você sentir, se colocar no presente. E se você percebeu que isso se encaixa com alguém que você conheça, vai lá, encaminha esse vídeo pra alguém, curte esse vídeo pra que eu ganhe mais relevância e consiga levar esse conhecimento pra mais e mais pessoas. Tá bom? Então é isso, eu acho que eu te vejo no próximo vídeo.